Salve, salve, galera. Estamos aqui hoje com mais um clássico, cara. Aquele que é... Mano, puta que pariu. Um dos melhores clássicos que eu já joguei na minha vida. Vamos partir aqui. Vou jogar. Tô jogando no modo normal, sem nenhum hack, sem, sem nada. Vai ser tipo um single player normal mesmo. Só vamos. Hum, um. Cara, contra. Quem na sua infância nunca jogou contra, mano? Só a nova geração de talinha. Essa arma aqui é boa, cara. Essa aqui é a melhorinha, né? Dançou Cara, eu não sei se eu vou por cima ou vou por baixo Por cima é meio ruim por causa do tanque Mas vamos, vamos por baixo mesmo Na verdade eu caí hein? Vamos acabar com esses carinha aqui Esse tanque aqui é meio chato mano Caralho What the fuck mano Já foi, o tanque já rodou Mano, aquele tiro não pegou, velho. Eu mergulhei. Cara, peraí. Vai dar ruim aqui. Peraí. Deixa ele atirar. Nice. Tá, essa arma aqui é boa. foi. Essa arma pelo menos é boa pra isso. Essa arma aqui é boa pra isso, pelo menos. Ah, cara, Ah, what the fuck, mano. Esqueci como é que desce. Hum, acho que não vou terminar não, hein. É, dito e feito. Game over. Vamos de novo. Caralho, mano. joguei mais difícil do que eu pensava. Galera, pra não precisar tá reiniciando a fase... Quando eu morrer, já que eu tô bem desacostumado... Eu vou salvar, cara. Eu vou salvar porque... Eu não preciso estar reiniciando a fase. Tem que estar esperto num tanquezinho ali que vai sair da parede, cara. Esse, cara, esse camarada aqui mesmo. Tá, aquele tiro ali eu nem pegava, mas... Enfim. Foi. Foi, foi. Calma, isso aqui vai ser chato, mano. Beleza Ah, tem que tomar Tem que ficar esperto que na hora de pular Beleza, foi tá. Esse tanque só tira pra frente então Ele é mais fácil Eu quero essa arma mano. Beleza Cara, eu vou dar um save aqui por causa da arma. Vamos dar um save aqui pra salvar essa arma, que eu quero ela pra matar o chefe aqui. Essa arma, é muito boa, mano. Uma das melhores armas, cara, na minha opinião. Ah, velho, três tiros, outra fuck? Tu tá de covardia, mano. Boa. Vou matar aquele cara aí logo. Uma arma já foi. Boa, galerinha. Easy, easy, easy. Ai sim Deixa eu salvar o estado aqui de novo Se a gente morrer já volta daí Cara, esse jogo é muito bom, mano Por quê? É, cara. Eu acho que agora eu vou ter que destruir a torreta. Ah, que merda. Ah, não podia perder a arma. Foi. Ah, sem a arma vai ser um inferno passar aqui, velho. Antes que toca a bomba Opa, boa Caraca, velho Eu não consigo me mexer, mano Tem que matar antes dos caras das bombas Tá, errou Ah, mano Meu, Pelo menos agora eu consegui me mexer, velho passar. Hein? Beleza. Nossa, foi, mano, finalmente. Ah, essa fase que não tem não tem como baixar. Deixa eu salvar aqui, ah, vou morrer, velho. Não, consegui salvar. Consegui sair. Deixa eu salvar por pra gente não precisar reiniciar. Tem que matar as torretas, não tem jeito Depois vai ficar mais apelão Beleza Oh, não pegou Ah, o negocinho tá na frente Beleza Aquilo não pegou, velho. Vamos voltar lá. Beleza. Caraca. Cara, o sino eu não tô pegando. Ah, esqueci. Beleza. Vamos salvar um estado aqui logo. Ainda bem que eu salvei. Nossa! Cara, eu passava horas e horas jogando isso, era muito bom, mano. Bom, na época era muito bom, hoje em dia, é meio. É bom, mas não é tão bom. Essa fase é um inferno também. Cara, ele vai pular quando eu pular, mano Filha da puta, sabia Opa, ganhei uma vidinha ah, essa arma é um inferno Pra que que eu peguei essa arma? Ah não, cara, pra que que eu peguei essa arma? Pô, não vai parar de vingo, né? Que matar aquele camarada ali, cara. Essa arma é ruim pra fazer isso, mano. Porque se eu aperto duas vezes rápido... Ela não... Um tiro não vai. Cara, eu vou tentar passar sem matar ele, hein? Só que ele vai ficar enchendo o saco, mano. save aqui. Nossa, ainda bem que vai vir arma boa aqui, cara. Tá, beleza. Beleza. Ah, cara, essa arma é muito ruim, mano. Cara, pera aí, vou voltar lá e vou pegar uma arma, velho. Não dá, não. Meu Deus, qualquer coisa é melhor que isso. Ah, tá. Aí não veio arma. Muito bom. Mano, por que, que não veio arma, velho? Agora eu vou pegar arma. É ruim, até pra acertar os negócios, cara. Não dá essa arma é horrível. Beleza, peraí. aí Vou dar um save aqui Eu não vou tentar pegar arma mais não Tô aqui com essa Vai ter que ser com essa mesmo Essa arma só é boa em chefe, cara Pra você matar o objetivo Nossa, que bom nossa, aí me deram a melhor arma do jogo Beleza, vou até salvar aqui Porque essa aqui eu quero ficar com ela até zerar O tanque tá apelando, hein Caralho Tanque Tanque trai ardor, mano Beleza. Nem vou explodir aquilo ali não, que nada que vier dali eu quero. Vamos save aqui. É... É que save foi mentira, hein. esses bichinhos morrem, cara Eu tenho certeza que se, esse... Eu tenho certeza que esse tirinho morre Ou não, é só esquivando Ah, eles não morrem, mano Tem que esquivar Não é nem pra você macetar Porque esse tiro dele é muito, é muito Espaçoso, cara você tentar macetar, você toma. Vamos save aqui. Beleza, está de 4. Acho que dá pra gente zerar em um vídeo só, hein, galera? Vamos que vamos. Nossa, mano. Ah, não, tá com granada em mim não, velho. Bom, um já foi. Não, tá com granada não, sabe lá. Beleza. Que isso, tirou os três de vez, mano. Essa isso aqui é facinho. Opa, ganhou uma vidinha ali Vai atacar isso pra lá Boa, boa, boa Vamos dar um save aqui Que a gente não pode perder a arma Eu não vi o tiro, mano Beleza Isso aqui tem como macetar Boa, foi Vamos dar outro save aqui Vamos que vamos Boa, nice Deixa eu salvar aqui Ah não, velho Querem me tirar minha arma, mano. Sai pra lá, eu não quero essa porcaria não, tio. Sai pra lá que eu não quero esse bagulho aí, não. Não pega isso não, boneco. Pelo Deus do céu. Vai sumir não? Ah tá, tem como ir. Foi. Não tá com a granada na mãe. Caraca, não explode, mano. Boa. Nossa Opa Só vem, cuzão. Só vem que não dá pra você, não Ah, que merda É, galera Vou ter que resetar aqui Pera aí Dei mole ali, não salvei Ruim, cara, não explode, mano. Boa, foi. Vamos salvar aqui. A gente não precisa voltar. Esse aqui é um saco Ah, mas esse aqui pelo menos dá pra explodir o tiro dele Então tem como macetar ele A gente fica só aqui no meio e a gente maceta ele Sem ele fazer absolutamente nada Esse aqui a gente maceta ele Nice Estágio 5, se eu não me engano, são 7 estágios, caras. Esse aqui é o um antepenúltimo. Essas bombas, elas não param de vir. Essas bombas, elas não param de vir e não tem como explodir elas. O que, que é isso? Eu não quero isso não, tio. Eu vou pegar uma vidinha, vamos dar um save aqui. Senhor a gente não pode perder a arma. Viu? Por isso que eu salvei. Não, sai para lá. Cara, eu pulei no tiro dele, velho. Que bom Não sei, eu não quero não Vai embora Essa fase, por ela ser branca Não dá pra ver Enxergar os tiros, mano O que que tem aí? Quero não Vai embora Vai embora também, não quero nada Ah, vai ter outro mergulhador aqui, véi Ah, que saco, mano Eu Sabia que ia ter outro mergulhador Tentar acelerar, isso aqui que tá foda, hein? Corre, aqui não para de vir boneco, mano. Caralho! Pera aí. Não sai daqui porque tá foda, mano. Ainda bem que eu salvei ele. Foi Tem que ficar esperto no outro mergulhador E esse aqui ainda tá de boa O outro que é foda Meu tiro não pega nele a ah, foda, velho muito chato esse cara, velho Meu Deus, mano Nossa, eu quero muito aquilo ali, velho Só tá vamos Vou dar um save aqui galera, esse mestre aqui ele é meio chato Vou outro save aqui Ah, não. Caralho, mano. Você tem que... Tá com olho em tudo quanto é canto, velho. a um laser, mano. Sai é pela lá que esse laser. Mano. Laser é horrível. Epa. Epa, que é o bonitão. Ah, isso tem como acertar uma merda. Já foi, galera. Só mais uma, hein? Ah, essa faz um saco, velho. Tinha esquecido dessas fases chatas, mano. Eu lembrava só do, do, dos começos. Blá, blá, blá, blá. Nossa, quando eu era moleque eu morria muito nisso aqui, velho. Essa fase era um inferno, mano. Não, não quero, não quero, galera. não quero essa merda não, caralho. Ainda bem que foi pro buraco. Pera aí, galera, pera aí. Tem que, ter, tem que ter muito cuidado aqui na hora que for passar aqui, que aqui é foda. Essa parte aqui é foda, mano. Uma, ele vai dar três três pipoquinhos ali e eu vou poder passar. Merda, passou. Ah, vou dar um save aqui que só vai ficando pior Ah, essa fase é um inferno, mano Caralho, que raiva que eu tenho nessa fase, viado Pera, eu tenho que pegar o, o, o, o naipe aqui do Beleza Um, dois, três Um, dois, três Beleza, vamos que vamos Essa aqui é mais rápida, mano Que foda, velho Não, vamos de novo Aquele cara ali é foda, mas já tem que pular pulando. Tem que pular atirando porque... Porra. Essa é um saco, mano. Cadê minha arminha? Volta lá, fio. Não dava pra subir direto. Mas foda-se, é bom que dá tempo de pensar. Peraí, aí, vou dar um save aqui. Cara, essa fase é pior que a última Sem zoas É pior que a última Vamos esperar ele ativar de novo ali Beleza, ativou Ah, cara Mais recordações Ele espera você ir, mano Não tem jeito Você tem que cair na bordinha ali E se virar Tem que pegar o time do de baixo, mano Deixa eu pegar o time dele Agora. É foda, mano. Porque eu não posso pegar o time do de cima porque o de cima espera eu ir. Ou seja, ele fica ativando pra sempre. Eu tenho que pegar o time do de baixo. Acho que agora cai, hein. Caralho, que saco, mano. Será que dá para meter o louco? Vamos tentar meter o louco. Boa, boa. Passou na, na jabirasca. Vamos que vamos. Ah, esse cara vai pular. Nossa, mano. Se esse cara pula e me mata no pulo, ele ia ficar muito pistola, velho. Filha da puta. Ai, mano, que faz isso. da pra caralho. Tá, pera aí. Isso aqui vai esperar o Ipa pra descer, não tem jeito. É tanto tiro lá embaixo, velho Que você não sabe se ficar ou ir O que, que é pior, mano Deixa eu dar uma aliviada nesses caras aqui Beleza Mano, se tu me mata nessa Essa bosta desse pulo aí, velho Porra, galera, foi hein Nossa, mano Você pode chegar aqui com 30 vida Que com certeza tu da game ouve, velho Caralho! Essa me pegou de surpresa, mano! Surprise, motherfucker! Tá é no saco, hein! Caralho! Sai, mano! Deixa eu respirar, viadinho. Cara, eu nem clico. Tá, agora ele me deixa clicar. O negócio dele era não deixar eu passar com a arma. Beleza. Cara, se eu ele vem pra cima. Ele tá alternando, não tá macetando. Mano, que gay. Por que esse bicho não tá macetando? Ele tá, tá, tá toda hora fazendo um. Não vai cuspir nada hein, não, viadinho. Boa, foi. Nossa, mano, que raiva. Eu tava sendo burro, porque se eu for pro canto da tela, ele dá. ele volta, ou seja. Ele volta em cima de mim. Nossa, tem essa aqui. Ainda. Cara, não são sete fases? Ou oh, estou enganado? Vamos que vamos. O que é que eu peguei? Meu pai amado. Vamos de carrinho. Hum. Ah, se der game over a gente reseta. Vamos sem.. Chega, já perdi a arma que eu queria mesmo? Ah, mano, sério que tu me matou assim, mó aleatório? Sai, mano. Vixe o saco, não. Opa! Sai, mano. Dá uma arma, pelo amor de Deus, cara. Porra, metralhadora, metralhadora é boa. Ah, não vou conseguir pegar. Desfiz do carrinho. Beleza, peguei a laser. Onde eu tô? Opa, na metralhadora. Eu quero não laser. Não quero laser. Laser é ruim. Mano! Eu morri como? O cara atirou em mim e eu não vi, mano. O tiro dele não apareceu, cara. é possível. Não é possível. Ah, cara Não sei Salvei na morte Não creio Não creio Ah, velho, eu salvei na hora que eu morri Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Vamos de continuar, então <risos> Eu salvei na hora que eu morri Ah, velho essa fase é um saco, mano Eu morri de câncer Ah não, tilt já, é, já é questão de tilt já aqui. Não, mano. O que, que eu fiz da minha vida para no tá, tá nubando tanto? A inteligência artificial é tão boa que ela mesma está se matando, velho. Isso aqui é muito bom Isso aqui eu posso dar uma ruxada. Tá, eu destruí o carrinho, beleza Destruí o outro carrinho, beleza Tá bom, nós estamos com a arma boa Tá de zoa comigo. Meu Deus. Esse caminho por baixo, por incrível que pareça, eu nunca peguei esse caminho de baixo não. Nem sabia que era daquele jeito. Sempre vou por cima, porque eu sempre soube que por cima era mais fácil. Tá de sacanagem. Acho que não deu hein? Nossa, passei na, na Beiradinha ali hein? Cara, vou passar da start Quando eu for salvar, eu já morri umas 3 vezes Por eu estar dando, salvando sem dar start nossa, por que eu não salvei agora? Deixa eu dar um start aqui e salvar Porque isso não pode dar ruim Eu esqueci onde tem que bater É na porta, beleza Ué, eu já tava sem... eu tava sem... Nossa, mano Beleza, se eu chegar na porta ali, que passe de, de logo de primeira cara, a última fase, hein? É agora, hein, galera. Não dá uma arma boa, metralhadora não. Quer ali é o quê? Ah, não quero isso. Quero metralhadora, mano. Sai pra lá, bichinho, sai. Morre, cara. o claro, cara não morre, mano. Mas o que é isso? Opa, peraí. aí. Deixa eu salvar aqui. Ah, eu acho que é só passar correndo desses bichos aqui. Mas eu vou matar, por via das dúvidas. Eu não quero nada tirando essas porrinhas em mim depois, não. Se eu não me engano, esses bichos aqui é só passar correndo que depois eles param de encher o saco. Mas. Mas. Bom, já rodou. Deixa eu salvar aqui, que eu tô achando que eu vou morrer pro próximo ali. Hein? Nossa, mano. Nossa. Deixa eu salvar de novo que essa arma aqui é. Sem palavras. Simplesmente a melhor arma do game. Opa que foi, hein! Tem que atirar devagar, porque senão o tiro falha, mano. Vamos, vamos salvar aqui de novo. Só vamos, galerinha. Ah, ainda bem que eu salvei, né? Ainda bem que eu salvei, galera. Só um minutinho, porque tem gente me chamando. Davi, eu tô gravando, cara. Nossa, morri. Mano. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso. O mestre tá bem próximo Então é melhor eliminar esses bichinhos quando chegar no mestre e tiver eles juntos É muito ruim, cara Vamos salvar aqui logo O mestre eu acho que tá aqui na frente já, cara Esses bichos que já são crias do mestre Esses escorpiões já são crias do mestre, cara Vamos me salvar aqui porque Tá chegando nele Ih, rapaz. Chegamos, hein? Nossa. Vamos resetar aqui. É, cara. Tem como macetar ele? Eu não lembro mais é como. Não sei se é chegando colando nele atirando pra cima infinitamente. Aqui tem como macetar ele, tem. É, eu acho que é isso aqui mesmo, hein? Beleza. Só colar nele e ficar atirando que ele não te acerta. Mas até você aprender essas porra, meu irmão, meu irmão. Demora. Então é isso aí, galera. Gamezinho concluído. Zeramos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Ah, e não esqueça, se vocês quiserem ver. Algum outro jogo antigo, qualquer outro jogo, deixa nos comentários aí que eu trago pra vocês. Eu acho que eu joguei a porra toda de antigamente, porque papai tá velho. E é isso, valeu e fui!